Bom dia, galerinha! Começando aqui mais um vídeo Em plena BR Que é BR, porra! BR BR! Ué, ué, ué, ué, ué, Hoje já caiu uma aguinha aqui em Salvador Aqui parece moda Todo dia de manhã chove Todo dia de manhã chove Compensação, durante o dia, solzão, céu azul, poucas nuvens... Ótimo pro carnaval! Posso passar? Obrigado. Opa. Era gelo, Foi aí. Experimenta, experimenta, experimenta. Quero ver se você aguenta. Olha nós de luva de novo. O que foi, asa? Você está sentindo uma treta? É dando seta? Minha casa, minha casa, vem casa, vem, casa, minha okay, uh, uh, uh, Mas é, é de estranha mesmo Esses últimos dois dias Essa região aqui tá muito tranquila O que é que está acontecendo? Foi mesmo? vamos cá, vamo cá. Hum, aqui já tá mais, mais grosso caldo. <risos> o caldo ambulância é foda, véio. vai metendo em qualquer lugar, lá é ele o que é que, tem ali? Que, é que a gente tem ali o que, é que a gente tem ali trem Salvador Porra, do CG na frente mano cu broda é tipo assim a melhor oportunidade que você pode ter de acompanhar um cara que pilota muito ou trem Salvador né que é a secretaria de Cura do trânsito ou a Samu que é de atendimento, atendimento médico, os caras pilotam muito, muito, muito, muito, muito, você conseguir acompanhar, pode, pode se achar foda, porque você foi foda naquele momento. todo mundo consegue não viu eu colava atrás dele com a com a tz porra descontável não era fácil não viu? Fácil mesmo. para é ele? Olha lá, subindo lá. Amazéu já ele tá de boa. Ele não tá com pressa, não. Tem uma vez que eu, eu colei com um. É a partir daqui do lado. A gente saiu da.. diferente do shopping salvador. Que é esse shopping aqui. Até a.. A BR rapaz, foi uma das minhas experiências mais, mais fodas assim, velho De eu acompanhando alguém O cara era muito liso véio. O cara era muito liso, muito liso Ele tava com a Lander também Tchau, eu com a XTZ Eu com a XTZ Aquela porra pequenininha, super ágil e ele com essa monstrinha aqui. Tinha hora que eu olhava assim, não, mentira, velho. Esse cara passou aí, velho. Ele passou, véio. Aí eu me jogava junto, velho. Não, se ele passou, eu vou passar também. E aí eu me jogava, conseguia passar também, mas... <risos> tá, voltando. E aí... Eu vi a porra, esse cara passou, velho. Que cara foda. Cara pilotava demais, velho. Demais demais demais. Claro. Ele também estava equipado, sempre. E com aquela sirene. O pessoal abria para ele. Mas mesmo assim, mesmo a, a, a os trechos que abria e que não abria, ele passava. Passava, passava bem, velho. Muito bem. Aí só adicionou mais um motivo para ter a Lander como uma opção. É? Meus heróis andaram de Lander. <risos> se bem que se eu for ter com um ponto de vista esse argumento... Que é taza. É... Dos caras que eu conheço Ninguém anda de landa né? Opa, opa, opa Deixa eu até Contar algo pra vocês aqui Não é segredo não, mas Acho que vale a pena comentar Desses canais de, de, de dos motovloggers Que tem por aí Os caras de São Paulo Mas eu não assisto não Igual eu comprei só os caras daqui mesmo, só os caras local. Porque a diferença de cilindrada é, é bruta, né? Os caras lá andando de motão e todo mundo só quer olhar o canal dos caras de motão. É não. Aqui em é Salva do Antônio de Motão. Eu acompanhar acompanha mais a galera, mais mais City mesmo. O tiozão, o Mike... Porra, eu... Sei lá. Perdi o gosto. Acho que enjoa, né? Também, né? Depois de um tempo. Eu digo, eu digo que enjoa porque eu sou hiperativo. Então... É Enjôo de muita coisa, mas observe o argumento. Eu enjoo, estou dizendo que é ruim e que não presta, é bom e presta. Aqui eu enjoo. assim como também tem a galera que. Já acompanhou o meu canal e hoje não assiste mais. Enjoo. Totalmente aceitável. E aí você tem que mudar algumas coisas para... ...readquirir a atenção desse público. No nosso caso... ...mudamos de motoca. A gente mudou até o microfone? Que azulzinha aquela? Bom, galerinha, então vamos ficando por aqui viu? Um abraço para vocês um Bom dia E até a próxima Quem gostou do videozinho, dá um joinha Quem quiser assinar o canal e não assinou ainda Fica à vontade Até mais, tchau, tchau Beijo